Olá, meu nome é Lívia Toledo, eu sou psicóloga e, nesse momento, eu atuo como coordenadora de um curso de psicologia e dou aula em um curso de psicologia. A minha atuação na minha história e minha trajetória profissional na luta contra a LGBTQI+, fobia, né, ela vem desde a minha formação, eu já iniciei né, o meu contato com essa temática desde que eu comecei a me envolver com meus estágios né, no, dentro do processo de formação em uma ONG que se chamava Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre as Sexualidades. Eu tive a sorte de ter dois professores que traziam as temáticas especificamente sobre debate de gênero, sobre a questão da sexualidade, sobre diversidade sexual na sala de aula. Isso me impulsionou além das minhas motivações pessoais, me impulsionou a buscar né, me envolver em âmbito acadêmico, em mestrado, em doutorado, fazendo então pesquisa dentro dessa área. As minhas pesquisas elas foram direcionadas especialmente para a questão da LGBTfobia né, e eu pude depois atuar um pouquinho mais né, em relação a essa área, é, quando eu fui parte da comissão gestora do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e um pouquinho mais para frente quando eu atuei como conselheira também participando do Núcleo de Sexualidade e Gênero do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Nesse Nessa atuação foram muitas produções, muitos debates, muitas ações políticas e nesse momento eu consigo levar um pouco desse debate para dentro da sala de aula, para o processo de formação, né, as diretrizes curriculares nacionais, para a formação de psicólogos. Elas trazem essa, essa proposta de trazer o psicólogo para uma construção e uma formação né, em relação à promoção de direitos humanos e... Uh, o nosso curso né o curso que eu coordeno nesse momento ele traz transversalmente o debate sobre a diversidade sexual e temos inclusive uma disciplina para poder falar sobre gênero e diversidade nessa formação né a gente entende que a formação em psicologia ela tem que ser atravessada por esse debate a gente tem aí né a população LGbt como um grande percentual né de, da população que está em sofrimento psíquico justamente devido né a ao, ao contexto social né dos, dos diversos tipos de LGBTfobia que a gente vive né então os debates dentro da formação eles são extremamente necessários para a formação de psicólogos de qualidade né, então a minha atuação nesse momento ela tá na minha de, de luta contra a discriminação e o preconceito e todos os tipos de violência e opressão contra essa população estão na minha atuação profissional como professora e como coordenadora de um curso que entende que tem que haver implicação na formação dos alunos sobre essa temática.